Olá, apreciados irmãos de todo mundo! O primeiro sábado do mês de abril é super importante e especial, pois temos a oferta mundial. Essa oferta será destinada para a sede da União Chilena. O Chile é um país conhecido pelas suas belezas naturais. Temos o deserto do Atacama, o mais árido do mundo. Também a majestosa Cordilheira dos Andes florestas, lagos e parte da Patagônia. És um país plural, tanto no sentido geográfico quanto cultural. A mensagem do movimento de reforma chegou aproximadamente no ano 1930. Desde então, muitas pessoas tiveram contato com a verdade e várias se entregaram ao Senhor. Hoje, já passamos a marca de 305 membros, mas ainda fica muito o que fazer, pois esse país conta com mais de 19 milhões de habitantes. A sede da União está localizada a 320 quilômetros da capital Santiago. É um lugar campestre, o qual realizamos distintas atividades, algumas destinadas especialmente para o público novo de pessoas que estão começando a ter contato com a verdade, através de internados de saúde, brindando assim saúde física e espiritual. Também temos atividades para o fortalecimento e crescimento do povo de Deus, conferências, seminários e escolas bíblicas nos períodos de férias. Por isso, queremos contar com a sua generosa colaboração para que possamos terminar esse projeto que já leva mais de 25 anos. Que nos juntemos para que a obra do Senhor possa progressar. Que Deus abençoe a você e toda a sua família. Amém.